Pessoal, finalmente saiu aí o último desafio da promoção do Banco Inter. E, cara, já era esperada aí a questão da assinatura do InterPay. E é uma coisa aí que não vai ajudar muita gente, sabe? É uma parada que vai ficar ruim porque a gente vai gastar e provavelmente a gente não vai utilizar todos os benefícios aí que, tá... que o InterPay dá. Né, que é o principal, você vai aumentar aí 0,25% de cashback aí no seu cartão, mas não é uma coisa muito boa assim, porque vai ter esse, esse gasto que a gente vai ter pela assinatura, né? Resumidamente, se você assinar o Interpass, você vai pagar aí com o cashback, você vai ganhar, pagar mais ou menos 15 reais por mês. E aí, para você ganhar esses 15 reais aí, para ficar no zero a zero, ganhando 0,25% de cashback, você vai ter que gastar mais de 5 mil por mês, então... Infelizmente, para esse benefício, não vale a pena. A questão de você ganhar frete grátis depende muito de cada pessoa, se você vai comprar muitos itens pelo, pelo aplicativo do Banco Inter. E isso, provavelmente, eu não vou fazer. Então, a gente vai ver aqui no final o resumo de tudo que a gente precisa fazer nessa promoção. A gente está aqui na tela do celular e você pode ver aqui que a pontuação minha está apenas do desafio 1, 2 e 3. A, do, a da semana passada só vai vir no final da promoção. E aí você pode ver que esses 100 pontos aqui do desafio 3 é sobre a assinatura de um stream e eu fiz a renovação, mostrei para vocês lá que eu fiz a do HBO Max, e aí contou aqui, no caso, se você fez aí, logo, logo depois que saiu o terceiro desafio, é para vir contando, né, que teve gente que fez aí o pagamento com cartão de débito, teve gente que fez renovação de, do streaming, então aí verifica que já é para você receber essa pontuação que é o mais importante. E você pode ver que também que no desafio aqui 3, Tá zerado porque eu ainda não fiz a compra de 200 reais. E o um inscrito aqui do canal, Richard, tá passando todas as informações ele que ele recebe também diretamente do Banco Inter. E passou aqui pra gente que a questão de comprar um gift card, não conta como compra... Porque precisa ser diretamente pelo aplicativo na parte lá de, de Inter Shop. Eu achei que daria certo, né? No caso, porque é dentro do aplicativo do Banco Inter. Mas, como ele entrou em contato com a ouvidoria, a ouvidoria falou que Gift Card e o shellbox não está contando nessa promoção. Então, tem que ser uma compra de um produto mesmo, que vai chegar em casa, produto físico normalmente. E a parte que a gente viu aqui da promoção, a gente precisa fazer a assinatura do Interpass, que seriam 200 pontos que você vai ganhar. E o segundo aqui é gastar com cartão de crédito do Banco Inter, cinco dias seguidos, e você vai ganhar mais 100 pontos. E para você gastar aí, sem realmente gastar, tem a dica no vídeo 3 lá, que você pode usar um aplicativo de pagamento, e aí fazer vários pagamentos ali para você, ou fazendo pagando o cartão de crédito, ou fazendo um pix com um cartão de crédito, e aí você tem esse dinheiro de volta, então você não vai ter gasto. E aí é só fazer isso 5 dias seguidos e que você vai ganhar mais de 100 pontos. Oh, e aqui no aplicativo do Banco Inter, a gente pode descer aqui e aí vai aqui em Interpass. E ele vai mostrar aqui os, as informações que tem, como eu falei para vocês. né Tem aqui a assinatura, você vai ganhar aí quase 60 reais de cashback. Precisa ser a assinatura do plano anual. E aí você vai sempre ganhar 0,25% de, cash, de cashback a mais aí no cartão que você já tiver. Eu acho isso muito bom, como eu já falei. Você vai ter 10% de cashback no Duo Gourmet. Então, o Duo Gourmet aqui, no caso, seria mais fácil para você conseguir aí o cartão Black. que né? Seria uma assinatura você pagando R$450 para ter um cartão Black. E a diferença entre estar tá participando dessa promoção e fazer a assinatura do Duo Gourmet é que, que nessa promoção aqui você vai estar tá gastando um pouco menos do que o Duo Gourmet, né? Porque você vai pagar o Interpés Porém, você tem a possibilidade aí de ter cartões adicionais. Porque no Duo Gourmet aqui, ele foi cancelado os adicionais. Então se você faz assinatura através do Duo Gourmet, você não pode pedir cartões adicionais. E se você está participando dessa promoção aqui, a princípio você pode pedir até 5 adicionais para ter acesso ilimitado às salas VIPs. Então isso é um diferencial muito grande. E o terceiro aqui é a parte da assinatura do Intercel. Né? Aí é uma parte que você vai ganhar aqui mais 7%, mas eu não sei te dizer em relação à cobertura dele e tal. Eu não sei se realmente é um, um, um plano de celular bom. E aí você vai ter aqui acesso a conteúdo de investimento, provavelmente para a gente não vale a pena isso. Contratação de seguros, tem várias contratações aqui, você vai ganhar mais 20% de cashback também, dificilmente vai valer a pena. E outra forma que você vai ganhar aqui é 100% de cashback aqui em alguns produtos no Intershop, que também depende muito de muita gente. Então o que acontece? E a gente viu aqui que as premiações variam assim, ó, se a gente conseguir 600 pontos até 800, a gente vai ganhar um adicional aí de 0,25% ,25 de cashback no cartão durante três meses e se a gente conseguir de 800 a, 4, a 999 pontos a gente vai conseguir aí o cartão plástico que, que provavelmente é o que eu vou ficar aqui porque tem essas duas assinaturas e ainda tem a compra do produto aí de 200 reais que para mim não tem agora ainda um produto que seja válido né então então provavelmente eu consiga só o upgrade aqui para o Platinum que já é alguma coisa você vai ganhar aqui um percentual de 0,50% de cashback e aí a gente tem aqui para chegar no black os mil pontos que precisa fazer com certeza a assinatura né como eu vou mostrar eu fiz até uma tabelinha aqui para mostrar aqui para vocês como ficaria não é olha aqui a tabelinha aqui os desafios primeira etapa segunda etapa, e aí, somando todos os desafios, a gente vai ter aqui uma pontuação de 1.120 pontos para conseguir, né? E aí, ó, na, o InterPES aqui nessa parte de baixo, você vai ter que fazer 200 pontos. Então, é primordial para fazer é, a pontuação máxima, fazer a assinatura do InterPES. E isso daí é complicado para a gente. Como eu disse, não vale muito a pena. E se você começou a participar aí da promoção a partir do, do quarto desafio aqui, você ainda não recebeu nenhuma pontuação. Mas não se preocupe que você vai receber apenas no final da promoção, que seria na próxima semana. E aí você já viu que eu já fiz a quarta semana de desafios, que era o cadastro no e-commerce e a compra no 99. E uma compra no e-commerce eu fiz esses, esses aqui, né ainda não veio a pontuação para mim. né E isso aí daria os 170 pontos que eu vou conseguir. E provavelmente eu vou usar o cartão do Banco Inter como meu principal. Pois o meu cartão que eu tenho acesso às salas VIPs ele só é limitado a quatro acessos e já acabou, já acabou esse ano. E aí, com isso, eu vou colocar todos os meus gastos no cartão do Banco Inter, porque você também consegue o cartão Black dele, tendo 7 mil de gastos por 4 meses consecutivos, você pode pedir o upgrade do cartão. Então, provavelmente eu consiga dessa forma, seria mais fácil para mim, do que gastar com algo que eu não estou precisando. Então, comenta aqui como ficou a decisão aí, final dos seus pontos, o que você vai fazer, é importante, eu quero saber aí o feedback seu aqui, que a gente participou aí durante quase cinco semanas seguidas aí, sempre... A gente conversando aqui. E eu agradeço a todo mundo que participou aqui. E sempre que tiver promoções, pode mandar uma dica. Que a gente conversa aqui. A gente tenta fazer vídeo aqui. O importante a gente sempre tá, ter esse contato aqui. Para a gente sempre ganhar com as promoções que tiver. O que realmente faça, vale a pena para a gente. Então se inscreve aqui no canal. Valeu, até a próxima.